Olá, tudo bem com você? Aqui é a Thaís Fernandes e hoje eu vim falar para você mais detalhadamente sobre a linha Ultra Culture da Soul Hair Professional. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. O nosso cabelo, diariamente, ele perde massa por quê? Devido à agressão externa do sol, poluição, as lavagens que a gente faz com shampoo que tem um pouco mais de sulfato, colorações, descolorações e alisamentos, contribuem para que a gente perca todo dia um pouquinho da nossa massa. O que, que isso vai interferir? O cabelo por dentro ele acaba ficando oco, então com isso ele começa a ficar mais sensível, opaco, até disso. Então você precisa repor isso dentro da fibra. Que é água, nutriente, aminoácidos e com a linha da Ultra Cauter você consegue repor tudo isso porque a gente conta com 13 tipos de aminoácidos, blend de óleos e extratos e também extrato de pérola que vai prolongar a hidratação do cabelo da sua cliente e também promover a cauterização com a nossa queratina hidrolisada, onde você vai ter um cabelo totalmente hidratado de dentro para fora e também um cabelo mais selado e mais preparado. Pra